Está no ar o Múrio da Redação desta segunda-feira. Depois de um fim de semana bastante agitado na política, com o fim do prazo para as convenções partidárias, a Paraíba começa a traçar um panorama geral das eleições de 2018. Partidos anunciaram cinco candidatos ao governo do Estado e sete ao Senado. O PSOL foi o primeiro a fechar a chapa majoritária para disputar as eleições deste ano, com Tátio Teixeira ao governo e a Simplicio Simplício como vice. Ao Senado, o partido conta com Nelson Júnior e Nivaldo Mangueira. A vice-governadora Lígia Feliciano, do PDT, desistiu da candidatura ao governo e será vice de João Azevedo, do PSB. A chapa conta ainda com o Escolto, do PT, e veneziano Vital do Rego, do PSB, ao Senado Federal. O MDB oficializou a candidatura de José Maranhão a governador. A chapa do MDBista conta ainda com Bruno Roberto, do PR, na vice, e Roberto Paulinho, do MDB, para a senatória. Já Lucélio Cartacho teve a sua candidatura homologada pelo PV ao lado da vice Micheline Rodrigues, do PSDB, e Cássio Cunha Lima, também do PSDB, e Daniela Ribeiro, do PP, ao Senado. O PSTU não apresentou nomes a candidatos a deputados estaduais e federais nem ao Senado Federal. Rama Dantas será como vice o professor Manuel Candeia. Esse foi o Múrio da Redação de hoje e mais informações acesse blogdogordinho.com.br. Até mais!